A Caixa Econômica Federal anuncia uma nova modalidade de crédito, onde os juros ficam entre R$ 2,95 a R$ 4,95. Se você quer saber mais sobre essa nova modalidade de crédito, se ela é boa ou se ela é ruim, como isso impacta realmente para você que está comprando imóvel, assiste esse vídeo até o final, que tem muita informação legal para você. Para você que não sabe, a nova modalidade de crédito da Caixa Econômica Federal é uma modalidade que está trocando a taxa referencial, ou seja, existia um juros fixo, é uma taxa fixa do banco mais uma taxa referencial que formava aí as suas prestações sobre o financiamento imobiliário. A Caixa Econômica Federal, ela está baixando, cortando esses juros aí, né, praticamente aí pela metade. Colocando uma taxa bem baixa, foi avisada em torno de 2.95 até 4.95, mas não está sendo mais corrigido pela TR, né? e sim pelo IPCA, ou seja, pela inflação. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso impacta muito a tua, a tua compra? O que, que isso pode ser bom para uns, ruim para outros, na é verdade. Para te mostrar realmente o como isso na prática funciona e o que realmente mudou nessa nova é, é, categoria, uma nova linha de financiamento, eu quero chamar você para a tela do meu computador, onde eu fiz um comparativo e vou mostrar para você algumas simulações e no final eu vou dar a minha opinião sobre o que realmente é bom dentro da tua realidade e você vai realmente poder analisar o que, que você está comprando, qual é a sua renda, e você mesmo vai saber se esta nova modalidade é boa ou ruim para você. Vem comigo para a tela do meu computador. Isso aí, pessoal. A Caixa Econômica Federal, então, como eu falei, ela lançou esse novo modelo de financiamento, tá? Então nós vamos conversar aqui um pouquinho, eu vou mostrar para você, só para a gente relembrar, como é que funciona esse sistema antigo, né? O sistema antigo, né? só para a gente colocar aqui, a taxa de juros, ela fica em torno de 8%, 9.75, mais a TR, né? Como é que funciona? Por exemplo, conforme o seu perfil, né? Você consegue negociar, ou seja, essa taxa aqui em torno de 8, 9.75. Isso aqui não é uma escolha, tá? Às vezes os bancos lançam aí uma taxa de 7.99 e as pessoas já acham que vão conseguir essa, essa, essa taxa, então isso aqui é conforme o perfil o financeiro, conforme é, você quer é, serviços do banco, é um outro assunto, isso daqui você consegue ficar entre esta taxa e essa aqui, né? então eu ficaria aqui conforme o perfil negocia fica mais a assim no sistema antigo né? e o que, que acontece, a, conforme a escolha é, é do, conforme o seu perfil, a tua taxa de de, de juros você consegue hoje pela caixa econômica selecionar conforme você quer pagar pela tabela saque pela tabela price né ou seja só pra gente relembrar que a tabela saque ela é uma tabela onde a parcela maior fica no início e ela vai diminuindo no decorrer do tempo e a tabela Price é aquela onde a parcela ela fica menor no início e ela vai crescendo um pouquinho no decorrer do tempo geralmente ela fica é, linear, mas ela sempre vai aumentando um pouquinho, tá? essa tabela Price, só a gente relembrar aqui, os bancos eles não gostavam muito, há algum tempo atrás de, de fazer o financiamento por essa tabela, porque como ela era linear, os juros era dividido em todo o período, né? Então, para os bancos, elas, eles faziam essa, essa parcela, da, é, essa tabela price, desde que o valor da entrada fosse maior, ou seja, o risco para o banco ele fosse menor para ele poder te emprestar. Mas ultimamente está sendo possível você é, escolher entre a tabela Price e a tabela saque, porque realmente a dívida e o, o, a inadimplência não está tão grande. Aí o banco sobe, desce um pouquinho a régua e fica mais tranquilo. O prazo de financiamento, né? Para você entender, fica. Você pode financiar em torno de 30 a 35 anos, ou seja, 360, 420 meses, né? A entrada do imóvel ela pode ser, no mínimo, né? Ele pede. Que é de 20% na modalidade antiga do valor do imóvel, ou seja, a Caixa Econômica Federal financiava 80%. Se a gente colocar aqui um exemplo né, é, nessa modalidade, um imóvel lá de 370 mil reais, é, você precisaria ter uma entrada de 20%, 74 mil e um financiamento de 80%. Do, do, do imóvel ou seja 296 nós vamos levar esse esse exemplo aqui para todo todo todo esse vídeo aqui em todas as modalidades tá? também o um imóvel era limite até um milhão e meio tá? todos os imóveis dentro do da sbp ou seja dentro do sfh é, que tem esse limite agora de um milhão e meio então a modalidade antiga é esse limite de imóvel, e o valor da parcela, o valor da parcela do financiamento, aqui entra um diferencial, não pode ultrapassar 30% da sua renda, ou seja, o que, que isso quer dizer? Você não pode, a, a parcela da, renda, da, da, tua, da tua primeira prestação, ela não pode exceder, o teu, não pode comprometer mais do que 30% da sua renda. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, o oh, comprometimento de renda não pode ultrapassar 30%. Quando as pessoas falam isso, você escuta isso pela televisão, é que justamente você tem que pegar o teu salário. Vamos dizer lá que você tem uma renda de 11 mil reais, uma renda familiar, tá? Isso daqui é uma simulação. Você vai pegar uma renda de 11 mil, ou seja, 30% de 11 mil. Então, o valor da prestação, é, o valor do seu comprometimento de, de, para comprar o seu imóvel não pode. Ele não pode passar de 3 reais, tá? Se a gente colocar isso aqui numa simulação no sistema antigo, tá? Com a taxa de juros, peguei uma taxa de juros aqui que está acontecendo hoje na taxa balcão, 9,33% mais a TR, que hoje está zerada, fazendo uma simulação para você, no período de 30 anos, se você fosse comprar este imóvel hoje no sistema antigo, tá? Na tabela SAC, você iria precisar dá 20% de entrada é né? o que tá aqui 74 mil financiaria 296 296 a primeira parcela ficaria 3.296 é melhor 3.256 centavos e a última parcela R$ 853 mil tá se for você escolher na tabela price que você pode utilizar é, o mesmo valor da, da entrada a sua parcela ela fica em torno de 2.584 ou seja se você tirar que o comparar que as duas modalidades você vai ver que já tem uma diferença porém aqui vai diminuindo como eu falei e aqui você praticamente vai manter o mesmo valor tá bom isso daqui gente só pra gente poder entender é no sistema diminuir aqui ó no sistema antigo ou seja Ainda estar em vigor, tá? Ainda funciona, você pode selecionar esta opção. Já no sistema novo, sistema que a caixa vai estar em vigor a partir do dia 26 de agosto, tá? Agora é segunda-feira. Juros de 2,95 a 4,95 mais IPCA, essa é a nova modalidade onde você também vai ter a opção de escolher. Desde que? Vamos dar uma olhada lá. Você vai se, se, ser selecionado e vai ser oferecido para você essa taxa da Caixa Econômica Federal, conforme também o seu perfil, tá? Tem muita gente aí entrando em contato, achando que vai ficar muito mais barato e quer escolher a taxa de 2,95 mais especial Gente, não é assim que funciona, tá? Você vai ter que automaticamente entregar toda a documentação e conforme o seu perfil, é que você vai vai ser oferecido para você quanto maior a entrada que você for dar quanto mais intimidade você tiver com o banco quanto mais relacionamento você tiver com o banco mais fácil vai ser de você conseguir uma, uma taxa baixa tá bom por isso que tem outros vídeos aí no canal que eu falo se você quer conseguir um financiamento habitacional mais rápido e mais fácil. Tem várias dicas aí de vídeos que eu já postei falando para você, mas vamos voltar aqui ao, ao ao que o assunto do vídeo, que é sobre essa nova modalidade, tá? Então vamos lá. O perfil você negocia a taxa e fica o IPCA. Nesta modalidade nova existe uma diferença aqui entre a tabela saque e a tabela Price que muitas pessoas não estão colocando em prática, ou seja, não estão levando em consideração e não estão anotando. Na tabela saque para você saber, o prazo de financiamento mantém 30 anos, você consegue financiar em 30 anos. O banco, ele vai financiar, vai continuar financiando 80% do imóvel, ou seja, você vai precisar ter aí 20% de entrada. Os imóveis continuam até o limite de um milhão e meio de reais. Só que agora aqui tá o detalhe que algumas pessoas não estão falando. Você só pode comprometer 20% da sua renda, tá? Você não pode comprometer... 30%, como era a, a outra né, a outra modalidade aqui que utilizava você compro, o comprometimento de renda aqui, ó, de 30% a renda familiar. Então, o teu comprometimento de renda é de 20% e não mais 30%. E também conforme o perfil, taxa de juros 2,95 mais IPCA é na tabela SAC é optado para você. Então, o banco financiando 80% Utilizando o mesmo exemplo lá, o imóvel de 370 mil, entrada de 74 mil, financia 296. Vamos lá dar uma olhada. Se você só pode se comprometer com 20%, pegando a mesma renda lá utilizada de 11 mil, 20% dá 2.200 reais, tá? Então, com a nova taxa de juros, no período também de 30 anos, na tabela SAC, a sua primeira parcela fica em torno de 2.146 e a última parcela, R$ reais Ou seja, aqui ainda existe a possibilidade de você comprar o imóvel nesta modalidade nova, que é na correção do IPCA. Tá bom? Mas, Guimarães, como é que funciona na tabela Price que tinha opção aqui em cima, é, na modalidade com a, com a correção do da TR? Vamos lá. Na tabela Price algumas coisas mudou, tá? Hoje o prazo de financiamento já não é igual à tabela SAC. não é 30 anos mais, você vai ter que financiar em 20 anos apenas, tá O banco também não vai financiar para você 80%, o banco vai financiar para você 70% do valor do imóvel. O limite do imóvel continua um milhão e meio, e só que aqui mais um detalhe importante: a sua renda não pode ser comprometida mais do que 15% do financi de finan pelo financiamento, ou seja, da compra do imóvel. Tá bom? Pegando também aqui a nova modalidade de 295 até 4.95 mais ipca então vamos pegar aqui se eu escolher o mesmo imóvel que a gente está fazendo a simulação de 370 mil a minha entrada de 30% vai ter que ser 111 mil e não mais 74 ou seja optando pela tabela price não é não é aquela coisa que os clientes às vezes né às vezes a gente quer e o cliente fala assim ah guimarães eu quero para tabela price porque os juros é menor então você vai ter que cumprir alguns requisitos que o banco pede que é financiar em até 20 anos ele só você vai ter que ter 30% de entrada para dar para que você possa comprometer também uma renda de 15% daquilo que você recebe ou seja todo o seu salário então você vai ter que ter o que automaticamente uma entrada maior e não é apenas uma opção escolher tabela saque price como era aqui em cima tá bem então eu vindo aqui continuando fazendo um comprometimento de renda de 15%, o que, que acontece? Você, você, você tem duas opções nessa, nessa mesma situação você vai ter que aumentar a entrada se você quiser utilizar a tabela price que vai ficar da seguinte forma utilizando o mesmo imóvel a sua renda de 11 mil o comprometimento da sua renda de 15% de 1650 aí sim você vai ter que utilizando a mesma taxa de juros né um período de 20 anos e não mais 30 anos ou seja 240 meses você vai ter uma simulação na tabela price assim vai ter que vai só conseguir financiar nesta renda aqui, não vai conseguir financiar os 259, porque você teria que aumentar a entrada e 70% você teria que dar, você teria que financiar. Porém, a sua renda de mil ela não cabe, porque o comprometimento dela é R$ 1.600. Para se comprometer com R$ 1.600 de renda, a sua parcela, a tua primeira parcela, você vai ter que fazer o quê? Aumentar o quê? a entrada então a sua entrada aqui vai ter que ser maior do que 30% ou seja a tua entrada aqui ó 111 comparando vai para 134 mil aí sim você vai conseguir financiar 235 para você ter isso aqui de parcela cabendo dentro da tua mesma renda ou seja tenho que aumentar a entrada tá bom guimarães e se eu aumentar a renda entrar mais uma renda aqui para ajudar com uma renda no mínimo de 12.500, aí sim você vai ter um comprometimento de renda de 15%, com certeza com as mesmas taxas e o mesmo período, aí você vai conseguir sim financiar a sua casa, a mesma casa de 370 mil que eu comentei aqui, dando 111 mil apenas de entrada e financiando 259. Então, a sua primeira parcela e a sua última parcela vai ficar em torno de R$ 1.800. O financiamento tá bom, lembrando, gente, que aqui está sendo utilizado apenas a taxa de juros. Mais alto aqui de 4,95. Se entrar aqui o IPCA, que é em torno de 3,70, que está sendo projetado para esse ano, o valor da prestação vai ficar um pouquinho mais alto. O que as pessoas estão fazendo cálculos e muitas pessoas estão vendo aí em plantões de venda e procurando imóvel, é olhando a parcela, ou seja, se eu fizer um comparativo com o valor da parcela aqui, ó pegar na tabela price de 2.500, obviamente para 1.800, poxa, todo mundo quer, mas na verdade você vai precisar saber se você cumpre com alguns requisitos e perfil aqui, né, como eu coloco aqui, conforme o seu perfil, para ver se você consegue ficar dentro desta parcela. Tá bom esse é o grande diferencial aqui do, do do dessa nova modalidade tá eu criei aqui ó também uma simulação bem rápida com outro com outros valores só para você entender melhor essa questão do financiamento, se eu pegar aqui um imóvel de 250 mil reais, uma simulação com uma renda de 8 mil reais, nessa nova modalidade, no modelo velho e no modelo novo, no modelo velho eu tenho na tabela price e saque um comprometimento de renda de 30%, dá 2.400 de parcela que eu poderia pagar. Se eu pegar o banco financia 80%, vai financiar 200 mil, vou precisar ter uma entrada de 50 mil. Com juros de 9% mais a TR, que está zerada hoje, a tua primeira parcela ela vai ficar em torno de 2.092, e a última parcela em torno de... 550 isso na tabela saque tá então você consegue comprar o teu imóvel eu fiz a simulação rapidinho aqui na tabela saque ou seja porque nessa modalidade mesmo na praia aqui vai ficar em torno de 1.600 reais a sua parcela então você consegue comprar com esta renda e este valor do imóvel no modelo antigo no modelo novo Rapidinho aqui na tabela saque, lembrando, o comprometimento de renda cai para 20%, R$ 1.60,0. O banco vai financiar R$ mesmo, mesma entrada R$ 50.0. Eu peguei aqui os juros de R$ 3,95, ou seja, eu fiz aqui uma, uma média de R$ 2,95 a R$ 4,95, peguei R$ 3,95. Mais o IPCA, que está projetado aí 3,70, a primeira parcela vai para R$ 1.844 e a última para 555. Então, se eu levar em consideração um imóvel de 250 mil reais que eu coloquei aqui e uma renda de 8 mil reais nesta nova nesse novo modelo da tabela SAC, você não consegue comprar porque a sua parcela aqui, ó, deu 1.800 reais e o limite que você consegue de renda é de mil ou seja, o teu comprometimento é de 1.600. Se escolher então a tabela Price aqui, ó Fica pior ainda, o banco vai financiar 70%, o mesmo imóvel você vai, e você vai precisar aumentar a sua entrada. Os juros, o mesmo juros eu peguei em média 3,95 3 mais 3,70% do IPCA. Ou seja, a tua primeira parcela foi para R$ 1.400 e a última também. E o teu limite aqui, ó como reduzir o teu comprometimento para 15% da mesma renda que você consegue comprar aqui, então você também não conseguiria comprar o imóvel nessa modalidade. Então, a conclusão que eu tiro aqui né, é, para vocês, e muitas pessoas me perguntam, é sempre assim, Guimarães... Uma renda com uma renda a minha renda eu consigo ou não comprar o tipo de imóvel a minha conclusão para esse vídeo é renda relativamente boa tá aqui fica um pouco aberto o que é uma renda boa vai depender do valor do imóvel que você está comprando e do quanto você vai poder estar tá dando de entrada eu acredito que uma renda relativamente boa aqui ela pode ser em torno de 5 até uns 8 9 mil reais tá bom uma uma entrada baixa ou seja se você tem uma entrada baixa de 20 por cento do valor do teu imóvel você precisa financiar muito tempo, imóvel, ou seja, 30 anos ou 35 anos, eu aconselho você a utilizar a taxa do banco mais a TR, ou seja, o sistema antigo que é possível ainda você, é, é, você comprar, ou seja, você, você pode ainda optar por este modelo de financiamento. Se você tem uma renda relativamente boa e uma entrada um pouquinho maior, em torno de 25% a 30%, eu também aconselho você utilizar a taxa do banco mais a TR, tá? Se você tem uma renda relativamente boa, aí sim, você tem uma entrada um pouquinho maior e você vai financiar médio prazo, ou seja, você não vai financiar em 30 anos, quer financiar em 20, em 15 anos, aí sim, eu aconselho você pegar a taxa nova mais o IPCA na tabela Saque. E se você tem uma entrada maior, uma renda boa, né, uma renda lá de 12, 15 mil reais, você tem lá 30, 40, 50% do valor do imóvel para dar de entrada, você pode financiar também em curto prazo, ou seja, em 10 anos, em 12 anos, em 7 anos, e 8 anos, aí sim eu aconselho você pegar uma taxa nova, o IPCA e a tabela price. Esse é o meu conselho. Por que, Guimarães? que você aconselha somente nesses últimos dois casos. Bom, eu aconselho nesses últimos dois casos porque o IPCA ele é um índice que está sendo controlado aí, então você consegue nos a, a, a, a curto prazo prever a inflação um pouco pequena, se a gente pensar no histórico que nós tivemos aí, 2017, a, a TR deu, deu, deu, se eu não me engano, é, quanto que deu, Zé? a taxa TR em 2007? 10, 10, 10, 2007, 10, 10.69, 10. né, e parar em 2006, 2007, 2008 também, pô, chegou aí a a, altíssimo a TR. E quando a gente se trata de PCA de inflação, a gente tem um controle mais próximo. Então, por que, que eu aconselho a nova, a nova modalidade para as pessoas que têm maior, um pouco maior de renda e vai, vai financiar a curto prazo? Porque como a inflação está sendo aí controlada para os próximos 10 anos, não passar aí de 2.5%, 3%, 3.5% é mais fácil. Quando você assume um comprometimento de, re, de, de, de, de renda, né? Num tempo aí de 20, 25, 30 anos, né? Com o IPCA, se a inflação der um salto aí maior, aí realmente fica um pouco complicado pra, pra gente que vai estar tá tomando aí um empréstimo de, por exemplo, 3.95, mais aí o IPCA, vamos pular de Deus me livre e guarde, vamos bater aqui na madeira de 7, 8, 10%, aí o contrato vai lá para cima. Então, se o contrato é curto, vai lá no IPCA, na taxa de IPCA. Se o contrato, você precisa fazer um contrato um pouco longo aí, 25, 30, 35 anos, vai na TR. Isso é o que eu queria passar para vocês, o que realmente mudou aí nessa nova linha de crédito. Se você gostou desse vídeo, poxa, dá aquela força para o canal, clique em gostei do vídeo, compartilhe o vídeo aí nas redes sociais. Se você também não gostou, poxa, clica em não gostei, escreve para mim, como alguns têm escrito o que realmente eu posso mudar e melhorar para poder ajudar muito mais pessoas. Mas nunca esqueça de clicar aqui embaixo em se inscrever e acionar o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo, assim como esse, você possa receber aí em primeira mão. Tá bom? Galera, forte abraço para vocês, vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais, tchau!